Nós queremos, em primeiro lugar, justificar a ausência da companheira Elisângela, mais uma vez, por razões de saúde do irmão. Ela, infelizmente, não pôde se fazer presente e desejamos que o irmão dela se recupere prontamente. Quero agradecer a Cátia Grisa, Arilson Favaretto, Ângela, Alexandre, Frei Sérgio, por terem aceitado desafio e está contribuindo nesse debate hoje sobre políticas públicas para agricultura familiar no Brasil, é, pensando o contexto do passado, presente complexo e difícil que estamos vivendo e as perspectivas de futuro. Então, a sugestão é que nós tenhamos é, duas falas iniciais da Cátia e do Arilson e que Ângela, Alexandre e Frei Sérgio dialoguem com essas falas e, ao mesmo tempo, também tragam é, as suas contribuições a partir do seu lugar de fala, né? e, onde nós temos aí uma representação regional, uma representação, é, um, uma atuação de, de governo, no caso do Alexandre, e de movimentos sociais é, por parte de Ângela e Frei César que, inclusive, estão em, em contextos é, geográficos de bioma e de produção bastante distintos, né? entre o sul e o norte do país, o que ajuda e contribui muitíssimo para que nós possamos ter aqui contribuições bastante diversas, em contextos muito diferentes, com limites e desafios bastante é, próprios de cada uma dessas regiões. Então, inicialmente, eu já quero passar de imediato a palavra à Kátia Grisa, que terá 15 minutos para fazer a sua fala, a sua apresentação. Muito obrigado. É, vamos dar início aí. Contigo, Kátia. Então, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui nesse espaço para discutir as políticas para o um, um próximo governo, no NAP, agrícola e agrário, já discutimos diversas entradas, né? políticas de soberania e segurança alimentar, políticas de acesso à terra e questões fundiárias, em todas elas já foi mais ou menos perpassado, a agricultura familiar foi discutida, mas não tivemos uma discussão específica sobre políticas para a agricultura familiar, então acho bem importante esse momento. Eu tentei organizar aqui minha fala tentando... É, abordar o passado, o presente e o futuro, mas vou tentar me concentrar também mais no futuro. Sobre o passado das políticas para a agricultura familiar. É, na minha avaliação não há dúvida de que o período 2003 2004 foi, 2003-2014, desculpa, foi um marco nas políticas para agricultura familiar no Brasil. De basicamente duas políticas que a gente tinha, que era o Pronaf e o Garantia Safra, foi criado um amplo conjunto de políticas que atua em diferentes dimensões da reprodução social da agricultura familiar. Temos políticas, ou tínhamos, né? Políticas de promoção da produção, Pronaf, Ciaf, Ater, e várias políticas de acesso aos mercados, PAAP, PNAI, PGPM, BIO, compras institucionais, Políticas para melhoria nas condições de vida da população rural, o Programa Nacional de Habitação Rural, Programa Fomento do Plano Brasil Sem Miséria, políticas de infraestrutura e de ações territoriais, que destacando o PRONAT, Territórios da Cidadania, Luz para Todos, Programa Mulheres Cisternas, Programa Uma Terra, duas Águas, políticas de acesso à terra, e aí uma ampliação importante dos assentamentos de reforma agrária, da política nacional de crédito fundiário, de regularização fundiária, diversas ações e políticas para a juventude rural, destacando aqui o programa de juventude e sucessão rural que foi lançado em 2015, que não deu tempo de implementação, não avançou, várias ações e políticas para as mulheres, e políticas para uma diversidade de grupos sociais, e, e a cada Conferência de Desenvolvimento Rural Sustentável Solidário, ou a cada Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional, mais grupos identitários vinham à tona e cobravam tratamento das suas particularidades. Também tivemos avanços importantes em marcos institucionais para a agricultura familiar, como a Lei da Agricultura Familiar, o Guia Alimentar para a População Brasileira, a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica e seus planos, a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e seus planos. Considero que o período 2003 a 2010-2011 foi particularmente importante para essas inovações, foi um período de crescimento de público, de eh, a tentativa de atender a diversidade de público, incremento de valores dos recursos para as políticas públicas, e foi um momento muito importante de afirmação da agricultura familiar eh, no país. No entanto, na minha avaliação, depois de 2011, as dificuldades foram se manifestando de uma maneira mais acentuada, seja pela crise financeira, que se manifestou de modo mais acentuado a partir de 2012, 2013, com a queda no preço do, das commodities seja pela intensificação das disputas políticas entre as organizações sociais no espaço rural, desde a divulgação dos dados do Censo Agropecuário de 2009, aumentou essas disputas e disputas simbólicas, disputas de recursos e disputas de público. É, disputas simbólicas falam aqui de quem produz o que e quanto questionamento sobre modelos de desenvolvimento rural, disputas sobre recursos o desenho e o formato das políticas públicas e de maneira muito elucidativa aqui a, a disputa em torno do PRONARA, do Programa de Redução de Uso de Agrotóxicos, e sobre o público, o programa que foi lançado em 2014 2015, que foi o programa de mobilidade lançado pela Cátia Abreu, tentando pegar o público mais consolidado da agricultura familiar. Também essa fragilidade das políticas ou as dificuldades foi se manifestando pelo incremento dos conflitos fundiários no espaço rural brasileiro, dado pelo avanço do agronegócio e suas dinâmicas, ou seja, à medida que o agronegócio avançava, ele também ia é, anulando os efeitos de determinadas políticas públicas, seja também porque algumas políticas públicas para a agricultura familiar reproduziram modelos de agricultura questionáveis do ponto de vista da sustentabilidade da produção de alimentos saudáveis, e aqui falo particularmente do PRONAF. Seja pelas dificuldades das políticas de chegarem a determinados públicos e atenderem as suas especificidades. Ao passo que a diversidade dos grupos sociais vinha sendo aflorada, também ficava evidente as dificuldades de atender as particularidades e as especificidades desse grupo. 2014, 2015 foi um, um momento, na, na, na minha avaliação, é, particular de problematização sobre as políticas para a agricultura familiar. Houve um grande debate se tinha ou um não esgotamento das políticas para a agricultura familiar, e ao mesmo tempo acho que foi um momento super importante de criação de políticas que poderiam propor uma mudança mais, é, mais intensa para o rural brasileiro, para a alimentação, para a agricultura familiar, que eu falo particularmente do PRONARA, mas também dos efeitos que poderia ter o lançamento do Guia Alimentar para a População Brasileira, os efeitos que poderia ser explorado muito mais dos planos nacionais de segurança alimentar e nutricional e dos planos nacionais de agroecologia e produção orgânica, os debates super intensos que o Conceia estava fazendo sobre comida de verdade e alimentação saudável. Mas aí vem o golpe de 2016, o cenário muda. Sobre o presente, desde 2016, e aí não, a gente não precisa entrar muito aqui, é o que estamos acompanhando, né? mas a gente observa um amplo processo de desmantelamento e omissão das políticas para a agricultura familiar. Desmantelamento aqui entendido como redução dos instrumentos, redução das, da capacidade das políticas produzirem efeitos, redução da capacidade estatal instalada para fazer políticas públicas ou mesmo extinção de políticas. E esse desmantelamento se mostrou de diferentes graus dependendo da política, e várias estratégias vão sendo mobilizadas. Desmantelamento ativo aqui, extinguindo institucionalidades, espaços de participação e políticas públicas. Desmantelamento que reduz drasticamente a capacidade das políticas públicas produzirem resultados, reduzindo recursos financeiros, ou o público beneficiário, até PAA, enfim, várias nesse sentido. O desmantel, desmantelar a política alterando seus objetivos para outras finalidades, como a política de regularização fundiária, ou mesmo a tentativa mais recente com a alimentação escolar de, de assegurar mercados para determinados setores, ou também uma outra forma de desmantelamento que procura deslegitimar questionar a importância de políticas e públicos e vão fazer isso discursivamente por, ou por meio de mudanças institucionais. Aqui eu poderia falar da própria ministra da Agricultura inicialmente negando a agricultura familiar e falando que era tudo uma agricultura só, o tensionamento sobre o guia alimentar da população brasileira que a gente viu no ano passado, negação ou dizer que as comunidades tradicionais é que faziam desmatamento e queimadas, a negação da fome e de problemas sociais no Brasil. E como omissão, poderia citar aqui a, não, o, o veto do presidente ao PL da agricultura familiar no ano passado e também diversas a ausência de políticas para tratar a crise do preço dos alimentos no último ano. Então, a gente não vê políticas de abastecimento. Todos esses desmantelamentos e omissões ocorrem em um momento em que mudanças políticas e eventos sanitários e socioeconômicos agravam ainda mais as condições de vida da população e demandam intervenção do Estado. Então, estamos, temos um agravamento das condições de vida da população e, junto com isso, ainda o um desmantelamento das políticas públicas. Sobre o futuro. É, parto dos principais desafios que na minha avaliação a gente tem pela frente, e vou apontar quatro desafios, esses desafios não são específicos do Brasil, mas pelas opções históricas, políticas e econômicas do país, esses desafios aqui se mostram com particularidades ou gravidades. E são desafios que vêm sendo promovidos ou ignorados pela atuação governamental de modo mais intenso nos últimos cinco anos, mas que já estavam presentes também em momentos anteriores. A fome e a pobreza que vou mencionar foram mais tratadas pelos governos Lula e Dilma, mas outros desafios nem tanto. E esses desafios colocam as questões alimentares nos centro dos debates e a agricultura familiar está particularmente envolvida ou é afetada ou também faz parte da solução desses desafios. E esses desafios, então, os quatro que eu vou mencionar, claro que tem mais, mas vou me concentrar nesses quatro. O primeiro é o da fome, que já vinha sendo reduzida, mas agora a gente tem essa... Esse retorno expressivo, 9% da população brasileira em situação de fome, 55% em situação de insegurança alimentar. Esses dados são da rede pensando de 2000 e eh, de dezembro do ano passado, provavelmente o cenário de hoje é ainda mais grave pela, pelo corte do auxílio emergencial que a gente teve, redução do auxílio emergencial e agravamento do preço dos alimentos. Então o primeiro desafio é a fome. O segundo é a pobreza e a desigualdade que andam junto com a fome. E aí os dados do Diese vão mostrar que de, do início de 2019 ao início de 2021, 1,2 milhão de pessoas entraram na extrema pobreza, ao mesmo tempo que os ricos ficaram mais ricos. A mesma forma, dados do censo agropecuário vão mostrar dificuldades em segmentos importantes do rural brasileiro, vulnerabilidade social e de renda de segmentos importantes. E tanto a fome quanto a pobreza têm muito a ver com os desmantelamentos das políticas que a gente mencionava antes. O quarto desafio, o terceiro desafio é a má alimentação, que se expressa na obesidade, no sobrepeso e nas doenças associadas, gerando um grande problema de saúde pública hoje no Brasil e no mundo. Dados do Ministério da Saúde, a gente tem 26% da população obesa e 60% com a sobrepeso. Aí, por um lado, a pandemia mostra a importância da alimentação saudável e, ao mesmo tempo, a pandemia veio para agravar as possibilidades da população ter acesso à alimentação saudável. E o quarto elemento é as mudanças climáticas, que, como saiu o relatório na semana passada, colocam a vida das pessoas em risco diante de eventos extremos, mas que também mudam muitos ambientes produtivos e ameaçam a produção de alimentos. E isso coloca urgentemente a necessidade de práticas de produção agroecológica e sustentáveis. Diante desses desafios, que estão extremamente conectados e articulados, a gente precisa pensar políticas alimentares integradas. Ou seja, um conjunto de políticas cujos efeitos e interações atuem em coerência, visando a construção de sistemas alimentares saudáveis, sustentáveis, inclusivos, ou fortalecer políticas que individualmente elas procurem atacar esses diversos uh, desafios. É, então, repensar políticas que atuem nessa perspectiva, mas acho que essa necessidade de políticas alimentares integradas também nos leva a pensar a necessidade de pensar institucionalidades que favoreçam essas construções integradas. E aqui destaco a importância que tem a Política Nacional de Segurança Alimentar, os seus planos, a CAESAM, a Política Nacional de Agricologia, seus planos, e talvez o Ministério de Alimentação que dê essa coerência, que faça essas... Essas articulações entre a forma de se produzir os alimentos, que isso seja sustentável, que seja inclusivo e que seja saudável. É muito difícil a gente ver países com o um Ministério da Alimentação, mas gostaria de destacar aqui que o exemplo da França, que desde 2018 tem um ministério que é Ministério da Agricultura e Alimentação, e a proposta foi colocar todas as tensões que existem no âmbito da agricultura e as questões alimentares e levar isso para dentro do Ministério da Agricultura e colocar em debate e tensionar para que as questões alimentares sejam resolvidas nesse Ministério da Alimentação e da Agricultura e colocando em pauta o fomento a cadeias produtivas, claro, mas sempre de modo sustentável, saudável, que valorize a produção local, os alimentos tradicionais, que avancem na produção agroecológica. Com certeza o desafio é gigantesco, pensar isso no contexto francês é gigantesco, num contexto brasileiro também seria gigantesco, mas enfim, para a gente pensar um pouco essas institucionalidades. Na minha avaliação, institucionalidades como essas que colocam a alimentação da população brasileira como um elemento central, tem tudo para valorizar ainda mais a agricultura familiar no país e para se contrapor a dinâmicas agrárias espoliativas, pois colocam em debate quem está produzindo alimentos no Brasil, como está produzindo, para quem, se é para exportação, se é para abastecimento nacional, e articulam a agricultura familiar com outros setores, como saúde, como nutrição, meio ambiente, o público urbano, e vai mostrar que investir na agricultura familiar repercute em diversas dimensões do rural. Já estou terminando, Silvio. É, considerando essa, essa necessidade de políticas alimentares integradas, é, me parece fundamental recuperar políticas públicas para a agricultura familiar que já vinham respondendo e que já vinham fazendo esse exercício integrador, que é o PAA, Alimentação Escolar, P1MC. É uma terra, duas águas, até com foco na agroecologia e na segurança alimentar. O segundo é reestruturar urgentemente políticas para a agricultura familiar que intensificam esses desafios. E aí, vários momentos aqui já foi falado sobre o Pronaf, o Gerson acabou de escrever um texto sobre isso também, que na verdade é, tem esse viés muito forte para commodities. E retomar a capacidade criativa que se teve nos primeiros dez anos do governo Lula. E aí... Sei que são várias as possibilidades de políticas, mas gostaria de destacar dois conjuntos, dada a urgência do contexto que a gente está vivendo. Um primeiro conjunto de políticas é, dado esse viés agrário exportador que compromete o abastecimento alimentar nacional, por, essa, por esse foco no mercado externo sempre, se faz necessário um amplo conjunto de ações voltadas para o fortalecimento da produção de alimentos básicos, com base em práticas agroecológicas e sustentáveis e com foco na inclusão produtiva. É super importante isso considerando o aumento da pobreza no Brasil e os próprios dados do Censo Agropecuário de 2019. E o segundo ponto é, dada a magnitude dos desafios da fome e da necessidade de acesso à alimentação saudável, a criação de iniciativas de políticas que articulem a produção da agricultura familiar com a população urbana é, e notadamente a população que está na periferia, aqui a gente poderia falar de, de fomento de diversas políticas que já existem, feiras, espaços de comercialização mas a gente também tem experiência de vários governos municipais que fazem isso e eu acho que aqui teria exemplos super interessantes e também a gente explorar nossa criatividade para avançar nesse sentido enfim, fico por aqui, porque eu acho que eu já já extrapolei meu tempo, mas fico à disposição para depois o diálogo e o debate. Obrigada. Obrigado, Kátia. É, boa tarde, companheiras, companheiros. É, queria agradecer ao Silvio aí por, pela contribuição aí na abertura da, da atividade. É, ele já explicou também a situação da nossa secretária Elisângela. Infelizmente, teve uma, uma situação de emergência na, na família, mas a gente vai seguindo com o debate aqui agora. É, vou passar então a palavra agora para o nosso grande companheiro, Arilson Favaretto, é, que é professor da UFABC, pesquisador do SEBRAP e um parceiro de longa data da, da Secretaria Agrária, um grande pensador aqui dessas, dessas questões da agricultura familiar, para trazer sua exposição aqui sobre é, essa discussão sobre o passado, o presente e futuro da agricultura familiar no Brasil. Arilson, tá podendo falar? Sim. Obrigado, Samuel, obrigado aos companheiros e companheiras pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Eu já queria começar dizendo, eu fiz que estou um pouco constrangido até de participar desse debate, porque eu estou vendo aqui na sala um monte de gente que entende desse tema muito mais do que eu, então eu vou dar uma contribuição aqui muito, muito modesta. O que eu quero fazer aqui é levantar meia dúzia de pontos é, correndo o risco, inclusive, de que alguns deles não façam sentido, porque eu não tenho participado das, é, das discussões aqui desse fórum, né, é, então pode ser que hajam, haja questões que eu vou levantar aqui e que já tenham sido debatidas, já tenham sido resolvidas, enfim, não vou fazer nada tão robusto como, por exemplo, a Kátia acabou de fazer na, na apresentação dela. Eu, inclusive, vou aproveitar que ela já fez esse histórico, esse painel excelente, e não vou falar, embora o tema daqui da mesa seja né o passado, o presente e o futuro, estou em grande medida de acordo com o que a Kátia disse a respeito do passado, né do significado que aquele ciclo todo né da primeira década e meia, vamos falar mais grosseiramente assim, desse século, o que isso significou para as políticas da agricultura familiar do Brasil, é, também acho que nesse fórum que nós estamos, eu não preciso gastar tempo para falar do significado uh, dramático que tem uh, esse desmonte das das políticas públicas, né, colegas como a própria Cátia, Henrique uh, Saburã, Sérgio Leite, tem escrito muito sobre isso, uh, eu vou, como o tempo é muito curto, o que eu vou fazer aqui é deixar meia dúzia de questões, uh, como eu disse instantes atrás, correndo o risco de não acertar o alvo, né, digamos assim. Mas então começando, o primeiro ponto que eu que eu acho que é importante ter em mente é, é o seguinte: eu sei que essa iniciativa que ela faz parte de um conjunto mais amplo, né, que há vários temas em outros grupos de trabalho e etc etc. É, mas é, eu acho que é muito importante dizer o seguinte: é, aquilo que se vai fazer é, em termos de projeto para a agricultura familiar depende em grande medida do lugar que essa estratégia vai ocupar no projeto político de um eventual novo governo do PT. Por que eu estou chamando a atenção para isso, em primeiro lugar? Porque, uh, para muita gente, talvez não para as pessoas que estão aqui nessa sala, uh, há uma espécie de divisão dicotômica de políticas. Né? Um conjunto de políticas para a agricultura familiar, as políticas para o agronegócio. Eu acho que aqui entre nós, nós podemos dizer claramente que muita gente né, no âmbito do partido é muito menos crítico do que nós, talvez, que estamos aqui nessa sala, somos em relação ao significado do agronegócio, tal como ele está organizado predominantemente para o Brasil numa perspectiva de longo prazo. Né? É, o, uma das grandes dificuldades que, acho que nós tivemos no período de 2000 a 2015 foi que, num determinado momento, ou durante um bom tempo, prevaleceu uma certa visão de que era possível sustentar um projeto político em uma coalizão na qual estava todo mundo, na qual estava o setor financeiro, na qual estava o setor industrial, na qual estava o agronegócio, o movimento ambientalista, a agricultura familiar, etc. etc, etc. A partir de um certo momento, a carta já mencionou, ficou claro que o cobertor era curto para atender uma coalizão tão ampla. Então, uma das coisas que nós temos que responder é a seguinte, num projeto de transformação dos próximos anos, a maior dificuldade não é dizer quem está dentro, a maior dificuldade é dizer o seguinte: quem vai ficar de fora, certo? Ou seja, quem não terá os seus interesses atendidos uh, em um novo, em um novo ciclo, em um novo, em um novo governo, certo? E eu estou mencionando isso porque eu acho que é inimaginável que nós vamos ter uh, na, em um eventual novo governo do PT uh, um projeto político que abra mão que prescinda dos interesses do agronegócio. Não acho que é viável imaginar que só com o povo, só com os setores populares, se sustenta uh, um, um ciclo novo. Agora, repito, isso não significa fazer a mesma coisa que se fez uh, no período anterior, que era tentar atender ao conjunto dos interesses da mesma maneira. Portanto, é necessário pensar uma lógica de transição uma lógica de gestão de interesses, levando em conta interesses do agronegócio, mas explorando também a sua heterogeneidade interna. Esse é um tema tremendamente delicado, mas acho que talvez precise ser discutido, se é que já não foi. Segunda questão que eu queria trazer, é uma espécie de outro lado dessa mesma moeda, que significa, basicamente, responder a seguinte pergunta. Olhando agora especificamente para a agricultura familiar, nós estamos falando de qual agricultura familiar? porque existem diferentes segmentos, certo? Uma parte eh, do nosso campo, vamos dizer assim, é muito reticente a essa agricultura familiar produtora de commodities. Não é o modelo que eu defendo. Agora, por outro lado, às vezes algumas expressões, como por exemplo agronegocinho, que é muito usada entre a, a, aqui alguns colegas, comporta uma uma visão do campo político que praticamente empurra esse segmento digamos assim, para o mesmo campo da agricultura patronal brasileira. E eu acho que não é o caso, certo? Uh, ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é, ainda que, repito mais uma vez, não seja o modelo de produção que eu defenda, faz ou não faz diferença eu ter X toneladas de soja sendo produzidas em uma grande fazenda de, sei lá, 200 mil hectares, ou eu ter essa mesma uh, X toneladas de soja sendo produzida em 200, 300 estabelecimentos da agricultura familiar. Eu acho que faz diferença. Então, isso significa dizer que falar em políticas para a agricultura familiar significa, sim, pensar políticas para esse segmento, pensar de que maneira organizar incentivos para que essa produção mude, para que as estratégias de reprodução dessas famílias mudem, mas isso significa dialogar com os interesses desse grupo e não simplesmente jogá-lo para o mesmo lado dos interesses do grande uh, agronegócio. Ou seja, o que eu quero dizer com esse segundo tema é que uh, nós não podemos tratar o conjunto da agricultura familiar uh, de uma de um único jeito, de uma única maneira, e isso tem que se traduzir talvez em uh, combinações de programas, combinações de políticas diferentes daquelas que a gente teve uh, no passado. Esse é um segundo tema controverso que eu acho que vale a pena trazer para a discussão. Terceiro tema controverso. Uh, eu concordo com a Kátia uh, e com vários colegas, inclusive, que estão aqui nessa sala, de que uh, falar em termos uh, de sistemas alimentares ou vincular a pauta da agricultura familiar com a pauta da alimentação, representa um ganho significativo em relação àquilo que a gente teve no passado. Por várias razões, eu acho que eu não preciso gastar o tempo aqui elencando tudo isso. Agora, nós precisamos ter uma atenção para o fato de que, ainda que a pauta dos sistemas alimentares comporte um conjunto de outros temas, há um risco muito grande de que uh, questões importantes fiquem de fora. E eu acho que um novo ciclo de políticas precisaria dar atenção para esses outros temas que talvez a agenda alimentar não comporte. Vou dar aqui apenas uns dois ou três exemplos. certo Primeiro exemplo, como tratar o tema numa lógica... Uh, uh, uma estratégia pautada pela ideia de sistemas alimentares de temas como a pluriatividade. Esse é um tema que dominou os debates nas virada, na virada dos anos 90 para os anos 2000, depois sumiu, sumiu de pauta. Né? Agora, recentemente, com a, as análises do novo censo, alguns colegas têm trazido isso de volta, inclusive dizendo o seguinte, olha a maneira como a gente define a, a agricultura familiar ela é muito restritiva, para comportar a pluriatividade das famílias. Então, essa é uma questão importante. Mais do que isso ainda, o que nós temos que pensar é o seguinte, uma boa parte das famílias rurais no Brasil já tem uma parte expressiva das suas rendas vindas de fora do estabelecimento familiar. Então, se o nosso foco, quando falamos de agricultura familiar, não é só a produção, não é uma visão produtivista, produtivista não no sentido tradicional do termo produtivista, mas uh, uh, uma visão de olhar para a produção da agricultura familiar, mas sim da importância desse segmento como um grupo social importante, como parte do tecido social de muitas regiões brasileiras, como um patrimônio da sociedade brasileira para além daquilo que ela produz. Então, nós temos que uh, pensar de que maneira esses outros temas que não estão diretamente relacionados com a produção a transformação e o consumo de alimentos entram, um deles é a, a, a pluriatividade. um outro são as cadeias não alimentares. Eu sei que é um tema absolutamente controverso, mas uh, debates mais recentes, como, por exemplo, bioeconomia, uh, no tema da energia no tema da conservação ambiental, não da conservação associada à produção, mas a conservação no estrito senso, há uma série de questões nas quais a agricultura familiar poderia desempenhar um papel tremendamente importante. Claro, a gente sabe, todos esses debates eles são objeto de disputa. Há visões muito conservadoras sobre bioeconomia, isso é certo. Agora, há um conjunto de oportunidades que se abrem por detrás desses temas para os quais eu tenho receio de que né, a, o debate sobre sistemas alimentares seja insuficiente para dar conta. Né? Hum, bom, a gente poderia mencionar outros, mas o, o tempo não permite. Então, meu terceiro ponto é, é esse. Né? Nada contra a ideia de um ministério que vincule agricultura e alimentação, muito pelo contrário, acho uma ideia promissora, mas repito, o meu receio são os outros temas que são absolutamente relevantes e podem ficar de fora. Quarto tema, deixa eu ver se eu ainda tenho tempo aqui, tenho pelo tempo tenho três minutos, vou tentar ser mais rápido ainda. Então, quarto tema, eu acho que especificamente na dimensão produtiva, né? corrigindo o meu uso errado de produtivismo que eu dei instantes atrás acho que especificamente sobre a dimensão produtiva, tem também aí talvez três ou quatro temas sobre os quais vai ser preciso uma reflexão mais aprofundada para se pensar em inovações. Um deles envolve o Pronaf. Né? Todo mundo aqui sabe, a Kátia também mencionou, né? a gente tem uma tendência de concentração regional e num determinado segmento de produtores em relação ao Pronaf. Um debate que tem que se fazer é o seguinte, é o caso de reformar o Pronaf ou é o caso da gente ter o Pronaf e é outra coisa e outro tipo de instrumento né, para pensar em apoio à agricultura familiar para além da produção. Em algum momento, talvez duas décadas atrás, é, ou mais até, quando meio perdido no tempo, né, é, se discutia se a, a característica de um verdadeiro programa de valorização da agricultura familiar não deveria pensar o conjunto das estratégias dos grupos familiares e não somente a dimensão da produção. Uh, talvez valha a pena voltar a esse tipo de debate agora, né? Uh, a, a, a dificuldade toda que nós temos para fazer o Pronaf chegar uh, no semiárido, na Amazônia, talvez seja algo que não se resolva somente com uh, uma reforma do, do Pronaf. Enfim, esse é um tema, eu não sou especialista em Pronaf, corro o risco de falar muita bobagem, mas me parece uma, uma, uma discussão relevante, né? Uh, ainda do ponto de vista né, das políticas para produção, uh, embora programas como o PAA, uh, os programas de compras públicas em geral e tal, tenham sido muito inovadores, nós temos que pensar no próximo período como ampliar a escala disso. Né? Isso não é trivial, não é só uma questão de retomar esses programas, havia uma série de entradas relacionadas com regulação, relacionadas com capacidades institucionais, principalmente nos pequenos municípios. Enfim, é preciso pensar um conjunto de estratégias para aprimorar e ampliar esses programas. Terceiro lugar, mais um tema controverso. Compras públicas não pode ser fim. Compras públicas, na minha opinião, tem que ser meio. Né? Se a gente pensa numa perspectiva de transição de longo prazo e com a quantidade de estabelecimentos familiares que nós temos no Brasil, nunca as compras públicas serão o suficiente para gerar a inclusão produtiva dessa quantidade enorme de agricultores familiares que nós temos no Brasil. Repito, eu sei que é um tema controverso, mas nós temos que pensar em iniciativas que construam arranjos favoráveis aos agricultores familiares, mas que os conectem a mercados, e para isso o setor privado é importante. Nós temos que discutir como, mas não dá para imaginar que é possível uma estratégia de longo prazo para ampliar a participação da agricultura familiar sem uh, uh, o setor privado. E um quarto e último tema, relacionado ainda à dimensão produtiva, é diz respeito à pesquisa e assistência técnica. A gente sabe o que aconteceu quando se tentou trazer a Embrapa, digamos assim, para mais próximo né, dos interesses da agricultura familiar, mas uh, nós não podemos deixar de enfrentar a seguinte questão: a, a modernização conservadora, a Revolução Verde uh, foram o resultado de um conjunto muito articulado que envolveu. Crédito, assistência técnica, pesquisa, enfim, uma série de domínios. Se nós não tivermos algo, vou usar aqui uma expressão imprecisa, similar, mas similar com a diferença toda de contexto, certo? Mas se a gente não conseguir algo coordenado, envolvendo essas várias dimensões, nós não vamos conseguir fazer uma transição para uma outra agricultura no Brasil. Aquilo que a gente fez em termos de pesquisa e de assistência técnica foi absolutamente insuficiente para promover esse tipo de transição. Não se trata apenas de fazer alguns programas que atendam melhor à demanda e etc e tal. É preciso reorganizar um sistema, certo, é, que trabalhe essas várias dimensões de maneira articulada, pensando uma transição. Meu tempo já acabou, então eu vou só mencionar os últimos dois temas que eu queria deixar sobre a mesa. O quinto tema é coordenação, certo. É, tenho insistido muito nisso, faz muito tempo, né? Talvez até mais importante do que ter ou não ter um ministério, e etc., é o seguinte, por, que, por meio de quais mecanismos nós podemos coordenar melhor esse conjunto de iniciativas? A gente poderia ter melhores resultados com o mesmo montante de recursos gastos, com os mesmos programas, se eles estivessem mais bem coordenados. Isso é reconhecido, inclusive, por colegas que tiveram à frente de várias dessas políticas. Certo? O mix de políticas era interessante mas ele não chegava de maneira coordenada e articulada para os agricultores. E isso comprometia muito a sua, uh, o seu resultado. Então, pensar bem o arranjo institucional, pensar bem as formas de coordenação, coordenação múltipla entre programas, entre níveis de governo, entre as políticas públicas e o setor privado é algo absolutamente fundamental. Repito, muita coisa não se trata de criar novos programas, mas de coordenar melhor aquilo que se tinha. E o último tema importante é política territorial. De novo, vou retomar aqui um tema de 20 anos atrás. Na virada dos anos 90 para os anos 2000, já se discutiu o seguinte, não tem como viabilizar a agricultura familiar só com políticas da porteira para dentro. Tudo bem, tem algumas políticas agora que vão, de alguma maneira, para além da porteira. Né? Mas transformar o tecido social e econômico dos territórios, onde está incluída a agricultura familiar, é algo fundamental. Caso contrário, é muito difícil uh, uh, uh, viabilizar uh, os interesses desse grupo social. Muita gente deixa a agricultura familiar, não é por falta de crédito, é porque o entorno dessa agricultura familiar é muito precário, não oferece infraestrutura, não oferece equipamentos públicos, não oferece serviços, não oferece lazer, enfim, não oferece oportunidades de vida que acabam obrigando as pessoas a deixar as suas propriedades e ir, muitas vezes, para outras regiões, para grandes centros urbanos e daí por diante. Agora, também nisso, retomar uma política territorial tem que ser algo muito diferente, muito mais robusto do que foi o antigo programa Territórios da Cidadania. Certo? Claro que a gente tem que ouvir os territórios, agora isso é insuficiente. A gente precisa ter uma engenharia mais institucional, mais sofisticada, que permita mobilizar as forças vivas dos territórios, mas também ter um projeto de transformação do Estado brasileiro para grandes subespaços do país. E a partir daí, então, se negociar projetos de transformação territorial. Não é só uma questão de chegar para os territórios e dizer olha, tem aqui tais e tais e tais políticas, o que é prioritário para vocês? Isso não é um projeto de desenvolvimento de transformação territorial. Então, para terminar, é preciso combinar as políticas específicas para a agricultura familiar, com políticas para a transformação dos territórios onde essa agricultura familiar uh, está. Então, eram essas uh, cinco ou seis questões que eu queria deixar sobre a mesa para a gente discutir. E uh, eu fico à disposição aí para a gente dialogar um pouquinho mais na, na continuação. Obrigado. Obrigado, Arilson. É, muito boa contribuição. Tivemos aqui agora... Né, a Cátia, como diz o próprio Arilson, com uma análise muito robusta sobre a situação e algumas das questões é, da cidade Familiar para o futuro, né, para discutir uh, o que fazer daqui, daqui adiante. E o Arilson trouxe algumas provocações muito importantes, Aí acho que realmente estabeleceu um bom nível do debate. É, para continuar essa atividade, a gente vai então agora passar para os nossos debatedores, né, a, a companheira Ângela de Jesus, que é presidente da Federação de Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Pará, é, o Alexandre de Oliveira Lima, que é professor é, do Departamento de Gestão Ambiental é, da Universidade do Rio Grande do Norte, e secretário de Estado do de Desenvolvimento Rural do governo do Rio Grande do Norte, e nosso companheiro Frei, é, Frei Sérgio, que também com um colaborador de longa data aqui, tanto do NAP como da Secretaria, é, Frei Franciscano e liderança do, do MPA, representando aqui nessa atividade o campo unitário. É, passo então logo a palavra para a nossa companheira Ângela de Jesus, tem dez minutos, Ângela, para fazer sua, sua, suas considerações aí sobre esse debate. Ok, obrigada. É, gratidão pelo convite. Por... Acho que cortou um Vou estar pouco. Estar aqui, né? né? Quero aí, vamos ver aqui. Tá, ouvindo agora? Deixa eu colocar aqui. Então, a você, Samuel, que está mediando, né, a Kátia, que inclusive nós conversamos, né, Kátia, um pouquinho. Eh, quando ela fez o contato, Ario, eh, o Frei Sérgio e o Alexandre, são professores, né? Eu, eu parto da vivência. Eu estou na vivência e na organização social, né? nesse contexto da agricultura familiar. E, e quando a gente fala... do passado, quando nós, enquanto agricultores, esse era o nosso passado, né? Quantos enfrentamentos nós não fizemos pela reforma agrária, pela regularização do, dos territórios, dos assentamentos rurais, enfim, principalmente aqui na Amazônia, onde a gente vive uma realidade de norte do Brasil, que é totalmente diferente das demais regiões e dos biomas. Então, Então, o nosso passado sempre foi indo para pautar as políticas públicas. Eu lembro que na época do Fernando Henrique nós ocupamos muitos espaços. E aqui no Norte não foi diferente. Vemos que ocupar o Banco da Amazônia para ter FNO, que era uma coisa tão longe da agricultura. que congelou, mas... estrutura familiar que... Nossa, tinha aqui... um Não era a estrutura, digamos assim, perfeita né, no governo Lula, Dilma, mas era um espaço que a gente fazia muito debate e tinha a efetivação das políticas públicas para a agricultura familiar. Então, nós fomos perdendo... Ângela, está cortando bastante a sua, o seu áudio, é, a gente está querendo sugerir que você, de repente, desligue a câmera, Hoje, às vezes... Nós estamos dentro do mapa, num, num contexto... É porque Você está ouvindo? É a internet? É, não, a gente está ouvindo, está tendo alguns cortes, só, e daí estão sugerindo aqui, a Kátia sugeriu que você é, desligue a câmera, às vezes isso ajuda a melhorar um pouco, por causa do, da taxa de, da banda, né? Estamos tá ouvindo, Ângela? A internet que está ruim, já viu. Está ouvindo a questão? Das políticas. Samuel, talvez seja recomendável fazer a troca aí da Ângela e depois dar um tempo de restabelecer aí o. A conexão dela, ela entra depois. Certo. Ângela, é, não sei se você está nos ouvindo, é, atendendo aqui a sugestão do, do Gerson, eu vou passar então a palavra para o Alexandre de Oliveira, e aí, assim que você conseguir retomar aí, você fala em seguida, ou assim que a sua internet estabilizar, é, com essa sugestão aí de, de repente, desligar a câmera. É, Alexandre, então... É, se eu puder trazer o seu comentário nosso secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e Cultura Familiar do, do, da, do governo do Estado do Rio Grande do Norte nosso boa tarde a todos e a todas é, expressar aqui a nossa nossa satisfação poder estar tá, tá dialogando com, com vocês é, e a oportunidade né de estar tá podendo é, tá, tá Tá, tá ouvindo, está discutindo questões tão relevantes que foram aqui colocadas. Né? É, apesar da, da, de, de ser professor da, da universidade, é, é como o colocou, o meu lugar de fala hoje é de quem está na execução de políticas públicas né? aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, eu vou muito. Vou, vou aqui passar pela minha experiência de vida nesses quase três anos de governo né e num contexto muito diferente quer dizer o contexto que nós vivemos hoje né de políticas públicas para agricultura familiar é muito diferente daquele vivenciado na, no, no, na época do governo Dilma e Lula e isso é, como tudo na vida traz a necessidade traz muita coisa ruim né que logicamente o assim a nossa a nossa capacidade operacional de fazer com que as políticas públicas cheguem chegasse seria infinitivamente superior de fazer com que essas pessoas tivessem suas vidas mudadas com as políticas públicas, se nós tivéssemos em um governo democrático, popular, ou que não fosse de ultradireita, mas, ao mesmo tempo, é, nos faz é, a necessidade de nos reinventarmos. Né? Então, eu vou falar um pouco em cima dessa trajetória, do que nós temos feito aqui é, no Rio Grande do Norte, em termos de, execução de, de, de concepção e execução de políticas públicas, né? É, que, logicamente, passam por uma forte influência do que foi, do que nós chamamos de nome aqui de passado, né? É, mas a gente procurou avançar em alguns aspectos, né? E ao fazer isso, eu vou, vou logicamente, que não vai dar para abarcar o conjunto das reflexões aqui colocadas, tanto pela com Ariel como pela Kátia, mas de certa forma a gente traz esse diálogo em algumas situações, né? E aí o primeiro que eu queria colocar é algo que não existia até nesses governos, que era articulação regional de políticas públicas. Eu acho que a experiência do Fórum do Governadores do Nordeste e da Câmara Técnica de Agricultura Familiar é algo que tem uma inovação e uma importância para a gente fundamental. Né? Então, é, é, o que está sendo discutido e o que está sendo construído no âmbito da, da Câmara Técnica, né, da Agricultura Familiar dentro do consórcio, é algo muito inovador. Então, é, é, nós temos uma plataforma comunificada é, é, dentro do, do, da Secretaria de Agricultura Familiar do Nordeste que se expressa a partir do PAIS. Né? Então, em função desse contexto é, é, nacional e extremamente diverso, nós fomos que meio forçados a construímos uma plataforma comum, integrada, né? uma, uma formulação que é o nosso PAIS Nordeste, que é o Programa de Alimentos Saudáveis Nordeste, que justamente expressa essa síntese de um conjunto de políticas é, é, que são unificadas dentro do conselho dos do, do governos do né? Então, é, é, eu queria chamar a atenção para a necessidade de que nós como projetarmos um futuro de política de agricultura familiar, temos, claro, a necessidade e a importância de pensá-las também é, do ponto de vista da necessidade de integrar os estados a partir das suas regiões, das, suas, da, da, da, das regiões, seja norte, sul, nordeste, e isso faz uma diferença muito forte isso faz é, é, traz uma, uma uma possibilidade de sinergias e de troca de experiências que é muito enriquecedor então acho que quando quando se projeta essas políticas para o futuro eu acho que nós não podemos abrir mão é, de iniciativas que fortaleçam é, essas essas essas essas experiências de integração de políticas nas regiões e aí a câmara técnica da agricultura familiar é esse espaço nós nós nós só nós não só temos uma formulação programática comum, como temos hoje um plano de ação unificado e prioritário para ações integradas no Nordeste, inclusive com ações prioritárias, com cadeias produtivas prioritárias, com iniciativas em curso. E aí eu cito, por exemplo, que a nossa formulação mais prática, que é o CIRAF. Nós estamos finalizando aqui no Nordeste um sistema de informação da agricultura familiar da região, onde, é, é, na verdade, é uma uma grande plataforma de oferta da produção da agricultura familiar. Nós não temos de lugar nenhum, por exemplo, nós temos uma plataforma formulada pela Universidade do Estado de Rio Grande do Norte, é muito influenciada pela experiência aqui do Estado, que é um grande banco de dados com que a agricultura familiar oferta tanto para as compras públicas como para o mercado privado. E aí eu vou depois aprofundar isso que o professor Ailson colocou da importância do mercado privado. Nós temos cadeias produtivas estudadas na agricultura familiar que o mercado institucional não dá conta da sua operação. E aí é fundamental essa integração com os mercados, mas eu vou deixar daqui a pouco. Então, o CIRAF é um sistema integrado que vai integrar a oferta da agricultura familiar em todo o Nordeste. Então, os agricultores, familiares, as cooperativas, as associações, é, é, é, ofertam seus produtos, né? E, ao ofertar, nós temos condições de, por exemplo, de ver qual é a oferta, por exemplo, de farinha de mandioca, de mel, isso tendo um nível de detalhe que vai da comunidade. Então, nós temos telefone, CPF, entidade, por município, por território, por estado, por cadeia produtiva e por cooperativa. Isso está sendo finalizado agora em setembro, tá certo? E vai ser um grande norteador da execução das políticas públicas de acesso ao mercado aqui no Rio Grande do Norte, nós já estamos operando dentro do CIRAF, do Sistema de Informação unificado da Agricultura Familiar. Então, acho que o primeiro aspecto é esse, é a necessidade de que essas novas, essa nova geração de políticas públicas leve em consideração é, o aspecto regional, a necessidade de integração das políticas no nível regional. É, o segundo ponto que eu, queria, que eu queria rapidamente colocar é com relação às políticas de compras institucionais. Né? Eu acho que a gente não pode negligenciar é, e ressaltar a importância do PA e do PENAI é. Ao mesmo tempo, é fundamental que a gente possa avançar é, em outras compras governamentais. É, só para ter uma ideia, hoje, por exemplo, Rio Grande do Norte, em 2020, em plena pandemia, conseguiu 38% do PNAE da agricultura familiar. Né? É, o Estado do Rio Grande do Norte, nós só de kits de alimentação escolar, da kits não, de, de, nós, temos, nós compramos no Rio Grande do Norte, no, em 2020, mais de 2 mil toneladas de alimentos. Foram, o Estado distribuiu 700 mil kits, em todos os kits, para as mais de 217 mil alunos do Rio Grande do Norte, todos eles tinham é, é, é, produtos de agricultura familiar. Todo aluno da rede estadual do Rio Grande do Norte recebeu três kits de alimentação, sendo que o último deles só com produtos de agricultura familiar. Então, acho que isso é uma experiência que tem que ser fortalecida. Né? Agora, tem que ser ampliada. O que, é que nós fizemos aqui no Rio Grande do Norte ampliando isso? É que nós criamos uma lei estadual de compras da agricultura familiar a partir da iniciativa da deputada Isolda. Né? Então, aqui no Rio Grande do Norte, nós ampliamos é, é, o mercado da agricultura familiar para além da educação. Então, aqui, é, nós vamos incluir é, sistema penitenciário, restaurantes populares, sistema de saúde e toda a rede socioassistencial. Então, por exemplo, as mais de 70 mil cestas básicas que o Estado do Rio Grande do Norte comprou, já tinham em todas elas produtos da agricultura familiar. Então, isso abre um novo mercado de compras públicas, né? que vai para além da educação. E a nossa lei aqui, o nosso marco legal, ele trouxe um elemento novo, que eu considero como um passo adiante nas compras públicas. Aqui, o empresário que tem relação com o Estado, ele também é obrigado a comprar da agricultura familiar. Nós criamos uma nova modalidade de compras aqui, que é as compras indiretas. Isso quer dizer o seguinte, aquele empresário que fornece a alimentação preparada para o, o, o sistema penitenciário, ele é obrigado a comprar da agricultura familiar. A empresa que fornece a alimentação preparada aqui no Rio Grande do Norte, com mais de 50 restaurantes populares, esse empresário, ele é obrigado a comprar da agricultura familiar. E nós já realizamos, e nós criamos aqui um instrumento novo, que é a chamada pública indireta. Então, essa chamada pública indireta, ela já é já entra como um componente do, do da licitação que aquela empresa vai concorrer e a nossa lei já diz o seguinte que ele só recebe se tiver um comprovante um instrumento de garantia que é um comprovante de pagamento de uma cooperativa de uma associação então o, o, o mercado adicional ele pode ser ampliado e muito ainda a partir da inclusão de setores que até então não estão por exemplo nós estamos, vamos lançar daqui a 10 dias a primeira chamada pública para todos os hospitais de rede hospitalar do Rio Grande do Norte então, em todos os hospitais do Estado, terão produtos da agricultura familiar. Nós temos aqui em torno de 31 unidades de saúde entre os hospitais e outros centros aqui no Estado, então isso é uma ampliação do mercado. Então, o mercado institucional ele pode ser ampliado para a lei da educação, mas muito ampliado. E aí traz um desafio muito importante, porque na logística da, da entrega na, na alimentação escolar, é muito pulverizado. Então, por exemplo, é muito complicado para uma cooperativa entregar é, nas mais de 600 escolas. Eu estava conversando com uma cooperativa aqui e estava dizendo, a Alexandre, muitas vezes é nos pedido aqui que a gente entregue 2 é, kg é, é, de tomate, 10 alfaces para uma escola. Não, não opera dessa forma. Enquanto nas compras dos hospitais, é uma escala bem maior. E aí, fundamental, um forte apoio ao cooperativismo da agricultura familiar. Isso é um instrumento importante que vai viabilizar o acesso ao, ao mercado nacional em larga escala. Quando você pensa... É, e aí você tem a capacidade de incluir, Arilson, é, cadeias produtivas muito mais bem estruturadas. Né? Um exemplo concreto, a cadeia, a cadeia produtiva da mandioca, da farinha. Nós compramos mais de, acho que, é, de arroz, por exemplo, é um arroz específico aqui, nós chegamos a 120 toneladas de arroz. Então, você cons consegue operar em escala. É, é, em escala, é, se você tiver uma rede de cooperativas estruturadas e se você, você consegue ampliar esse mercado mas com certeza não dá conta. Então acho que a, a principal inovação que eu trago com uma experiência prática disso é que mesmo entendendo a importância do Penai, do PAA, né, que trabalha, vamos dizer, na microescala, e aí esses programas vão ser uma porta de entrada, mas ainda tem um, uma outra geração de políticas de compras que aí vai ter como abarcar é, é, é, volumes de compra maiores, é, em escala bem maiores, e aí nós temos que ter um olhar muito especial para o apoio do cooperativismo da agricultura familiar, como instrumento que vai ligar essa compra pública aos agricultores mais articulados. Então, isso é um, a gente vem vivenciando aqui isso no Rio Grande do Norte. E aí, aqui nós temos, além do PECAF, nós temos um programa, um programa de compras de mercado privado, com pontos de comercialização, com feiras de agricultura familiar, mas nós vamos começar uma nova formulação, que são é, pegar as cadeias produtivas mais estruturadas, por exemplo, a cadeia do mel, que hoje são os atravessadores que acabam dominando, né? e é, tendo, fazendo prospecção de mercado para essas cadeias mais estruturadas que já têm um volume e escala de produção maior. Então, assim, acho que esse casamento da compra pública com, é, com a, com a, é, com, da compra pública com o mercado privado é que a gente consegue realmente incluir mais famílias no sistema produtivo. Então. Mercado privado é fundamental que a gente tenha uma política mais forte de inserção e de prospecção de mercado nesse campo. E aí o crédito tem um papel importante. Né? O, crédito, o Nordeste e o Rio Grande do Norte têm um dos menores tickets médios do PRONAF do Brasil. Se eu não me engano, não passa de R$ 100 mil reais. o ticket médio é das operações de crédito, muito em função do AgroAmigo, né? do PRONAF-B do, do, Pronaf do AgroAmigo. Então, eu acho que a gente precisa, na minha visão, nossa prática aqui, diversificar os operadores de crédito na região. Eu acho que a gente precisa trabalhar muito mais fortemente o instrumento das agências de fomento como operadores de crédito e das, co das próprias cooperativas de crédito. Eu acho que, que não é só... Eu acho que pode ser pensado, Arilson, uma outra formatação de outras linhas de crédito, mas é preciso também pensar em ampliar os mecanismos de acesso a esse crédito, que são muito restritivos e que não, não dialogam, por exemplo, estão muito concentrados, como os próprios estudos colocam, em determinadas, determinadas é, é, formas de aquisição, é, que são muito mais fáceis de operar. Então, na verdade, se criou um conjunto de instrumentos práticos na operação que é muito mais fácil comprar um garrote do que operar, por exemplo, um kit de irrigação para produzir alimentos. Então, essa lógica tem que ser mudada. Muitas vezes não é o instrumento em si, é a operação desse instrumento. Os bancos oficiais são os grandes entraves de acesso ao crédito do Rio Grande do Norte. Então, acho que precisa é, é, ampliar é, esse mecanismo de operação. Eu acho que o meu tempo já, tá, já, já se foi, praticamente. né? Vai é, é, é... concluir, a gente já... Tá, eu vou concluir. Então, esse, essa questão da, da, é, do crédito, temos que enfrentar muito fortemente essa questão da DAP. É, é, eu acho que esse tema da DAP, da forma como está sendo, é, sendo operacionalizado, é um fator extremamente restritivo para acesso às políticas públicas. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente trabalha as políticas do Estado com DAP e, com, e também com outras formas que a própria Secretaria faz é, é, de incluir. Por exemplo, nenhum acampado pode ter acesso à política pública, sequer pode ter acesso à DAP. É, tem uma, teve uma dificuldade muito grande de incluir os acampados, porque eles não podem ter acesso à DAP pelo regulamento atual. Acho que essa questão do enquadramento, né, é, por, por fim, eu acho que a gente tem que enfrentar algumas questões que são importantes, é, que, que são a questão das tecnologias sociais. E aí, para além das, da, das cisternas, eu acho que o reuso de água, principalmente aqui no Nordeste do Semiágua, é um instrumento fundamental, quer dizer, produzir água e também tem uma atenção muito especial para a questão da pecuária. Aqui no Rio Grande do Norte, o, a pecuária tem um, é um fator importante na monetarização das famílias. Quer dizer, o leite, o, o, o, o corte, é a atividade que viabiliza a, o acesso ao recurso, ao dinheiro para a família da agricultura familiar. Então, a gente tem que ter uma atenção especial no sentido de viabilizar e de construir a sustentabilidade. A gente tem, e aí é, é, é, é palma, é manejo da catim, você tem que ter um conjunto de instrumentos é, para viabilizar e dar sustentabilidade a essa, a essa iniciativa. Então, eu não vou mais me deter, eu tenho algumas reflexões aqui sobre a questão da terra. Mas acho que, de forma geral, é isso. Não vou extrapolar demais o tempo e dizer assim, da nossa satisfação por ter dado orgânico com vocês e de o um quanto, mas o quanto tem sido difícil aqui para a gente é, trabalhar essas políticas públicas a agricultura familiar nesse contexto é, é, que nós temos no Brasil. É muito desafiador. E com elemento pior, é que no Rio Grande do Norte nós fizemos a transição agora. Então, imagino que é pegar um, um Estado esfacelado e ter que construir um conjunto de políticas sem o apoio de nada e sem recurso para fazer nada. Então, é, o nosso, o, o, eu digo sempre, o principal financiador da agricultura familiar no Rio Grande do Norte é o orçamento da assistência social, o orçamento da educação e agora vai ser o orçamento da saúde. Quem mais financia a agricultura familiar aqui no Estado são essas três, esses três setores que, são, que a gente está conseguindo trabalhar e um crédito especial que a gente criou aqui com a agência de fomento que a gente tem um programa de microcrédito específico da, do governo do Estado. Então, é isso, e agradecer aí pela, pela oportunidade de estar dialogando com vocês. Muito obrigado, Alexandre. De fato, traz aí um outro olhar, né, com o acúmulo da universidade, mas com a experiência prática da gestão e quem está vivenciando esse desafio na pele, né? É, eu pergunto aqui para a Ângela se ela está aqui de novo... Está em condições de falar. Aí, Ângela, é, vamos combinar assim, se você conseguir falar com câmera aberta, sou... ótimo. Se começar a falhar, na... a gente sugere que você desligue a câmera. Eu acho que eu vou desligar já até para prevenir, né? É melhor. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver meus minutinhos. A gente te dá uma margem aí, não se preocupe, não. Aqui, é, mas como eu estava para a agricultura familiar, e tivemos um momento que a gente fala de zona de conforto na agricultura familiar, onde a gente conseguia né, dialogar e a implementação das políticas públicas com luz para todos, e aí veio o Pronaf, para nós FNO, aqui no Norte, enfim, várias políticas, depois PENAI, IPA, Conab teve um papel importante nesse debate aí, da, também do estoque, né, da venda, enfim. Então, mas nós sempre tivemos gargalo. A questão da logística, né? porque você fala em comercialização, em produção, comercialização, mas para nós que estamos no norte, estamos na Amazônia, a logística ela é muito muito ruim para nós. É um gargalo que nós não conseguimos é, resolver. Está cortando de novo, resolver né? Resolver nesses anos a pesquisa, as políticas públicas para a gente ter resolver esse problema da logística da agricultura familiar. Eu escutando o companheiro aí do Rio Grande do Norte, a nossa realidade é bem diferente, né? Mas assim, no decorrer desse passado aí, nós tivemos muitos momentos, inclusive de fazer o controle social também das políticas, né? A política territorial ela foi muito importante. Porque você não era do formato e Favareto foi muito feliz quando ele. Ele colocou que ela tem que ser reformulada, porque ali Feira, do, do implemento agrícola, era o conjunto das organizações com o poder público, com a pesquisa, né, discutindo. Então, teve um fator importante nesse processo aí de toda essa, essa implementação e construção de políticas públicas. No presente, nós temos a negação do poder de uma categoria social. Isso aí é inegável. Pelo governo Bolsonaro, já veio o governo Temer com o golpe. Então, isso só se reafirmou. A negação do poder de uma categoria que produz alimentos, né? Que está colocando comida na tem um. fator que está presente para nós. A agricultura é o agronegócio, né? é a bancada ruralista que está lá de... ...tantas regras para a questão ambiental, o plano é muito pouco, porque não há uma prioridade para a agricultura familiar. Então, esse é o... ...presente. E o Estado ele é omisso diante dos... ...na pauta. A questão ambiental não está na pauta, faz de conta que está. Né? o crédito, a pesquisa, a inovação tecnológica, ela tem que ser humanizada para a agricultura familiar. Quem detém da inovação tecnológica hoje em grande escala é quem está plantando soja, quem está plantando milho, quem está gerando commodities. Como disse a Rios, ele foi perfeito, o agronegócio vai estar na pauta, vai, mas como é que nós vamos fazer o contraponto com uma prioridade para... agricultura familiar, o governo como uma prioridade, porque se não tiver, nós vamos repetir a mesma coisa e não vamos ter avanço e, gente, pode ter a melhor tese que... tiver de mestrado de doutorado já debatemos muito aqui no Pará. Enquanto nós não tivermos fundo municipais para a agricultura familiar, fundo estaduais para a agricultura familiar, que transfira dinheiro da mineração de quem faz dano ambiental, de quem é da garimpagem, da mineração, que fosse 0,0 lá por cento 1%, 2% para um fundo estadual, ou para o um fundo municipal, onde está a grande hidrelétrica, lá, alguma coisa, mas que haja essa descentralização, nós vamos estar com as políticas mais macro, mas nós vamos estar com muitos problemas lá no pequeno município, que não tem a mesma geração de renda de um município grande, nós vamos sempre ter esses gargalos na agricultura familiar. O, a saúde descentraliza recursos. A educação descentraliza recursos. Para a agricultura não tem nada. Se você perguntar hoje, raros os prefeitos que criam o Fundo Municipal de Agricultura, raros os governadores que criam os fundos estaduais e destinam recursos. Curso específico para a agricultura cultura. e disse: olha, muitos secretários municipais de agricultura que implementam, trabalham as políticas públicas lá, são é, secretários de Sovaco. E eu perguntei para ele por que secretário de Sovaco? Ele disse: o mínimo que tem, às vezes, é uma pasta debaixo do braço, dependendo do fundo de participação para poder implementar o trator. Então, é uma realidade que a gente olha mais profunda. É lógico que tem estados bem mais avançados. E aí nós temos que ter uma política, as políticas públicas para a agricultura familiar, familiar com olhar realmente territorial e regional e para os biomas. Inclusive, nós fizemos uma proposta ousada para o Ministério da Agricultura. Nós queremos um Pronaf Amazônia, porque quando chove demais o agricultor perde a lavoura. Tem muitos governadores que sequer aderiram à ao, ao, proteção do, da safra. Então, a gente tem toda uma discussão aí que precisa ser levada em conta. Tem que ter políticas públicas, mas com um olhar territorial, regional, inclusive com esse olhar para o PNAE, para o PAA, para a gente poder avançar na agricultura familiar. Para o futuro, eu acredito muito na educação, para o desenvolvimento sustentável. A educação ela é fundamental. A pesquisa ela tem que ser humanizada, Ela tem que sair das gavetas. Ela tem que chegar lá no pequeno agrícola, porque este Brasil é imenso, nós temos áreas remotas que nem sequer chega a nada. O Luz para Todos é um, uma política pública que tem que continuar. Se a gente for fazer análise do Brasil, eu sou do Comitê do Luz para Todos no estado do Pará. Vocês não têm ideia do que estraga de açaí, de polpa de fruta, que as pessoas estão, estão em determinados lugares, que sequer elas podem guardar uma polpa de fruta para entregar numa escola ou trazer para uma feira livre ou para o mercado mais próximo. O mercado privado ele é interessante, perfeito, tem que estar na nossa... Agora tem também é, a formulação de políticas públicas, juventude rural. Daí concluindo, companheira porque nós estamos falando de sucessão rural. E nós tivemos aqui no Pará um projeto que era o Navega Pará, até hoje ele deixa saudade, podemos ter o Navega Brasil aí, por que não? Então, o combate às mudanças climáticas, a extensão rural sequer sabe, tem que ter uma política pública para trabalhar a extensão rural para as mudanças climáticas, ela está aí, está interferindo direto na vida das pessoas. E temos que levar em conta os sujeitos que estão na floresta, nas águas, e todos os biomas. Se não levar em conta esses sujeitos, as políticas públicas elas podem ser a mais bonita do mundo, mas elas não vão surtir efeito para geralmente gerar alimento, gerar renda e se ter uma vida saudável. Obrigada. Obrigada, companheira. Foi, de fato, uma boa contribuição também, um outro olhar de quem está na base do movimento sindical, e é por aí, nós temos que é, conseguir dar conta de entender as diversas perspectivas, né? É, então, agora quem vai falar é o nosso companheiro Frei Sérgio, é, liderança do MPA. Frei Sérgio, você tem uma apresentação para fazer, né? Você quer que eu coloque ela já, não, ou aguarde um não minuto? Não precisa, Samu, que eu vou, eu vou verbalizar apenas, tá bom? Perfeito, então Fica vamos lá, 10 minutos fica com uma contribuição aí para a sistematização depois. Tá ótimo. Boa noite. Boa noite, Samuca. Boa noite, companheiros. Boa noite, companheiras. Eu tenho aqui a difícil tarefa de falar Eu, também pelo, pelo pelo unitários, né? Pelo campo unitário aí dos movimentos do campo, que não é muito fácil, porque nós nós temos eh, algumas diferenças entre temos uma grande unidade em vários aspectos e temos algumas diferenças nas propostas, o que só enriquece. Então, eu vou estar um pouquinho marcado por algumas reflexões do MPA, do Movimento dos Pequenos Agricultores, eu não estou mais integrado, mas vou tentar sempre fazer um, aqui uma ponte com o conjunto dos nossos, dos nossos movimentos. Eu acho que a riqueza do debate está muito grande, e, e, e, sem dúvida, a gente tem que fazer disso um, um grande caldo de debate né? para nós chegar a, um, a um, uma formulação boa para construir o nosso futuro. Eu acho que esse, esse debate, sem, sem dúvida, é muito importante. É, eu, eu vou começar dizendo aqui eu, que a, a expressão agricultura camponesa não é um simples penduricalho, um simples capricho dos movimentos da via campesina. É conceitual, é muito mais profundo do que aparenta. E, e nós já temos um acordo entre os nossos movimentos que até na linguagem nós nos respeitamos. Nós chamamos sempre agricultura camponesa familiar, é um acordo político que nós temos, né? E eu gostaria que isso começasse a ser respeitado também nas instâncias do PT. Eu acho, eu acho importante isso. Porque quando só diz agricultura familiar, eh, toda a nossa base não se sente, digamos assim, completamente eh, respeitada na sua concepção. Porque para nós isso é muito importante. A nossa agricultura não é só familiar. Ela tem muitos elementos, elementos de comunidade, elementos de classe, elementos de identidade cultural, elementos de diversidade cultural, onde a expressão camponesa, embora alguns não gostem, mas ela para nós é importante. Então, eu queria começar colocando assim, Samuel, dois elementos que são de fundo, é, e porque daí isso vai, disto vai decorrer e vai, vai derivar um conjunto de propostas que a gente constrói é, que são importantes, que são... A gente precisa caracterizar que povo é esse, que que, que, que gente é essa é, que faz agricultura camponesa familiar. Em primeiro lugar, que ela não é só um jeito de produzir, ela é um modo de viver. E isso eu quero dar muita razão para o por isso as políticas públicas não podem ser só de natureza produtiva e muito menos natureza produtivista. É uma cultura própria de relação com a natureza. É uma forma diferenciada de vida comunitária. E muito diferenciada, porque a vida comunitária de uma comunidade, é, da, da, da, da, da digamos assim, da Amazônia das Florestas, é muito diferenciada da vida comunitária de uma comunidade onde a origem foi uma, uma tradição alemã, ou do, do Pampa Gaúcho, ou do interior de Santa Catarina. Por isso que um dos elementos chaves nessa estratégia camponesa de produção e reprodução econômica e ecológica é a diversificação produtiva, mas também a diversidade cultural. E a comunidade é um elemento central neste modo de vida camponês. E destruir as comunidades é uma frase que eu insisto muito, é destruir esta forma de agricultura por inteiro. As políticas públicas têm que contemplar também a reconstrução e a reconstituição das comunidades. E uma das principais marcas da agricultura camponesa familiar no Brasil é a diversidade. Diversidade cultural e produtiva, que são próprias da vida camponesa e familiar. E por isso que ela é a melhor maneira de lidar com a biodiversidade ou com a sociobiodiversidade brasileira. E é por isso que os camponeses, os agricultores familiares e os povos da floresta e os ribeirinhos são os melhores guardiões dos bens comuns da natureza e da nossa diversidade alimentar. Eu quero falar também um segundo momento assim estruturante, fundante, que é, digamos assim, conceitual, é que a agricultura camponesa familiar ela cumpre um papel estratégico no futuro próximo e, e, e, digamos assim, de médio prazo na reconstrução do Brasil e para fazer uma real transição ecológica nas nossas terras brasileiras. Por que isso? Porque ela faz a melhor gestão dos recursos naturais, porque ela tem reservas de saberes e práticas estratégicas de convivência humana e de produção de alimentos saudáveis e com os ecossistemas e os biomas, responde com rapidez e eficácia em estímulos públicos, tem disposição para inovar, ela presta serviços ecossistêmicos fantásticos, ela é multifuncional, pluriativa, polivalente, versátil e tem alta flexibilidade tecnológica, ela resiste a situações de períodos de crise climática, econômica e sanitárias. Ela promove melhor a ciclagem de nutrientes na escala de paisagens, inclusive, não só na sua, na, na, na, na sua unidade de produção. Ela tem facilidade de interação com os mercados locais e regionais. Ela estabiliza e diversifica o abastecimento de alimentos saudáveis, Culturalmente adaptados, com qualidade, variedade, sabor, potencial nutritivo e alta diversidade, ela garante a ocupação e o povoamento integral do território nacional. Ela é geradora de postos de trabalho dignificantes e a baixo custo. Ela é a base social para o desenvolvimento do Brasil interiorano. Ela promove pluralidade e estabilidade democrática no Estado Nacional. E ela pode diversificar e eu quero aqui concordar com o Favareto, ela pode inclusive diversificar a pauta de exportações de alimentos e outros produtos junto com a agricultura e pecuária de porte médio, que pode ser uma grande aliada. Nós temos formulado muitas propostas e essas propostas elas têm duas características comuns. É, tem nomes diferentes, CONTAG, FETRAF, chama desenvolvimento rural sustentável, é, o, o MST chama de reforma agrária popular, nós, no MPA, temos chamado de plano camponês, mas é uma proposta de políticas públicas sistêmicas e sinérgicas. E o segundo elemento, que elas sejam adaptadas e adaptáveis em todos os recantos do país, que não seja uma estrutura rígida, que só serve para algumas regiões, e o PRONAF é o exemplo mais cabal disso. Então, esses, essa proposta, ela, tem, ela é um projeto de caráter estratégico, ela... ela é, Consiste em alguns eixos estruturantes, que são políticas de Estado, um sistema científico e tecnológico de base ecológica, que leve muito em consideração a gestão e a distribuição da água, o manejo da água, seus múltiplos usos, e que trabalhe a ideia de território, território agrário nacional e os seus territórios regionais, locais, sob o controle político, cultural, econômico, de pequenos e médios agricultores, pecuaristas, pescadores artesanais, quilombolas, indígenas, povos das águas e das florestas, voltado a garantir as necessidades básicas do povo brasileiro e a soberania nacional. E, por isso, nós temos falado em algumas soberanias que precisam ser alcançadas. A soberania territorial, a soberania alimentar, a soberania genética, a soberania hídrica, a soberania energética, nisto, o MAB, tem dado uma contribuição muito importante, e a soberania científica e de saberes estratégicos da nação, tanto da produção científica, da evolução do conhecimento científico, tecnológico, como dos saberes populares, dos saberes é, de, de, de, que, estão, que estão na mão do povo. E precisa ter programas, e esses programas, eles precisam cada vez mais, serem programas que sejam integrados é, e que não sejam gavetas, não sejam seccionados, como eu atribuo, eu falando agora em no nome pessoal, né? Pra, mas eu atribuo que grande parte dos, dos problemas que nós tivemos nas políticas públicas muito meritórias dos governos Lula e Dilma, mais Lula que Dilma, são... É, um dos grandes problemas era a falta de integração entre eles. Então, essas políticas, esses programas precisam atacar a distribuição de terra, os direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais, políticas específicas para a transição de geração, para o retorno e permanência da juventude do campo. Aí nós, no MPA, chamamos de nova geração camponesa. Temos uma certa uma, uma crítica à, à ideia de sucessão, porque não se trata simplesmente de suceder, mas também de recriar. Ter a cooperação, o cooperativismo, formas de economia social e solidária, como o eixo organizador de grande parte das políticas, o crédito desbancarizado e desburocratizado, o abastecimento popular, não simples comercialização como um dos eixos fundamentais desse processo. Acho que estou passando meu tempo, né? Tem essa muca dá uma olhadinha aí, tenho dois minutos ainda. Pode concluir com tranquilidade. Isso, então nós também defendemos uma soberania alimentar ponta a ponta, como nós dizemos, né? Do campo ao prato, com qualidade nutricional, livre de agrotóxicos, alta diversidade, preços acessíveis agricultores bem remunerados, distribuição justa e equitativa, e aqui precisam um programa e com logística, com estrutura, com centro de distribuição, é, para garantir o abastecimento popular do povo brasileiro, que seja adequada culturalmente, que seja uma produção sustentável em termos ecológicos, do ponto de vista dos solos, das águas, das florestas, equilíbrio ambiental, respeito aos biomas, e geradora de dignidade aos que produzem no campo e suas comunidades e formas de convívio social. Para isso é importante a soberania genética da nação, não só das sementes mudas e raças animais, mas também de árvores, arbustos, plantas medicinais, bioativas e micro de interesse. É, a soberania hídrica, né, eu acho que um dos programas que teve melhor ação nos governos Lula e Dilma foi o programa das cisternas, o programa Água para Todos, porque os gestores, os sujeitos e os construtores eram as próprias organizações do povo. Então, acho que isso é um elemento importante para uma nova para uma nova construção política, que o sujeito não seja o banco, que o sujeito não seja a entidade pública de ATER, que o sujeito seja o povo organizado. Aí nós trazemos o debate dos bioinsumos, desde os produzidos na propriedade até sistemas industriais. É, e, e nós trazemos dois elementos importantes, viu, gente? Feminismo camponês e popular, por isso não se trata pura e simplesmente de políticas de produção, mas também, e, e tendo presente que as mulheres são essenciais para a transição, a, da, da, para a produção agroecológica, sem as mulheres, essa transição vai ser de pé quebrado. Então, mas, mas não é só políticas de, de, de produção, tem que ter políticas de gênero, tem que ter políticas para reconstruir uma transição de geração no campo. E a agroecologia como a principal base científica, tecnológica, cultural, né? para campenizar a agricultura, como diz o Eduardo Sevilha Guzmán do ponto de vista da produção agrícola, pecuária, florestamento é, e, e, e o conjunto do que pode ser produzido no campo. Nós temos puxado um debate, e encerro com isto do chamado Brasil interiorano. As políticas não podem ser só para o mundo rural, tem que ser para o entorno do mundo rural, que é o Brasil interiorano, que ocupa 96% do território agrícola nacional, e esse Brasil interiorano precisa de políticas também para suas pequenas cidades, é, políticas que vão envolver o abastecimento, a espacialização da indústria, a logística, estruturas e equipamentos para a saúde e educação, que respeitem os territórios a partir de suas unidades. É, claro, claro. Suas unidades de paisagem, de produção, mas também as suas interações culturais. E a descentralização da indústria de alimentos e a agricultura camponesa familiar como centro de uma estratégia de transformação do Brasil. Obrigado. Obrigado, Prey Sérgio. Uma bela contribuição. De fato, essa perspectiva das organizações do campo unitário são fundamentais aí como um dos propulsores desse debate na sociedade, né? É, bom, eu vou passar, vou consultar aqui o Gerson, é, se já passamos direto para as considerações finais, é, ou se dá tempo de mais alguém fazer algum comentário. Acho que devido até o horário, a gente passa para as considerações finais, é isso? O Samuel, alguém está no comando aí, o Silvio e o Joacir aí. Oh, eu vou pedir licença, se vocês me permitem, eu estou aqui em Campinas, é, numa longa maratona e eu tenho uma, uma reunião aqui com o pessoal das pastorais sociais aqui da Diocese de Campinas daqui a pouco. Eu peço desculpas e vou ter que me retirar, porque eu achei que a gente ia estar um pouquinho mais adiantado no tempo aqui. Tá legal, Sérgio tranquilo. É, não, o Silvio me disse aqui que dá para a gente abrir para umas três inscrições. Tem alguém que quer fazer alguma intervenção de, de uns três minutos? Daí a gente passa para as considerações finais. Algum inscrito? Não estou vendo nenhuma mãozinha levantada. Acho que o pessoal já está com um o horário aí, querendo encaminhar, né? Vamos passar, então, para as considerações finais, acho que, pelo adiantado da hora, a gente não tem nenhum escrito, então a gente passa diretamente para a Kátia. Então, só... Agradecer essa oportunidade de diálogo, foi muito bom escutar o Arilson, é, o Alexandre, a, enfim, a Ângela de Jesus e o Frei Sérgio, foi muito bom e é, talvez só reagindo a um ponto que o Arilson, concordo com todos os elementos que foi colocado aqui pelo Arilson, só reagindo um pouco, a, a ideia não é que a alimentação seja... Exclusiva, o eixo exclusivo, mas é um dos eixos estruturantes, e aí eu acho que articula demais com os pontos que o Frei Sérgio estava colocando, do papel da agricultura familiar e camponesa no abastecimento, na valorização dos laços uh, comunitários, dos modos de vida, que tem muito a ver com os modos de produzir alimentos, com as heranças culturais dos territórios, enfim, então. É a questão alimentar como uma questão central. E, obviamente, tem outros pontos que precisam ser tratados também. Do, do Alexandre, eu acho que vários pontos aqui foram fundamentais. A ideia da articulação das políticas em âmbito regional, acho que isso é um ponto super importante para avançar em, em planos de governo e colocar isso em execução. Escutar a Ângela também sobre descentralização da, da execução dos recursos, acho que é um outro ponto super importante para pensar e formular políticas com, com esse olhar territorial e, e para os biomas. Enfim, é que sim, não vou retomar todos os pontos, mas alguns que me chamaram muito a atenção. E do Frei Sérgio, sempre falas muito estimulantes, eu acho que eu. É a questão conceitual que ele que ele nos coloca aqui essencial de agricultura familiar e camponesa para sempre tomar não só como um discurso mas como elemento de própria formulação das políticas públicas né enfim só agradecer sei que o desafio é gigante por todas por todo o cenário para 2022 mas enfim manter a, esper a, a esperança de que dias melhores virão né com bastante luta mas que dias melhores virão Obrigado, Kátia. Arilson, então, para suas considerações finais. Mais cinco minutos. Não, acho que nem nem vou usar os cinco minutos. Eu queria também só agradecer vocês pela oportunidade de dialogar e, principalmente, de ouvir os os, os colegas, as colegas que, que falaram. É né? muito interessante ver o, o tema ser abordado desde diferentes pontos de vista de quem está no governo, de quem está né, na universidade fazendo pesquisa, Uh, dos movimentos sociais, de quem está na prática, enfim, uh, eu acho que essa riqueza é, é super importante para a gente poder pensar uh, em avanços para o futuro. Né? Uh, então, a primeira coisa é agradecer a vocês pela, pela oportunidade de partilhar esse esse espaço uh, e, e talvez só destacar duas coisas. Né? Tem, tem vários temas que dá vontade de entrar na, na, na, na polêmica, mas o, o tempo não permitiria. Então, fica para uma outra oportunidade. Eu não sei exatamente como é que vocês estão organizando essa discussão, mas me parece que dessa nossa uma hora e meia de, de conversa, tem pelo menos aí uns quatro, cinco uh, temas que mereciam ser esmiuçados, né? digamos assim. Talvez vocês já estejam fazendo isso em, outras, em outros espaços ou com outros mecanismos, mas uh, enfim, uh, vocês vão poder mapear aí as os temas que, que merecem aprofundamento. Eu só destacaria duas coisas. Eu acho que tem uma, uma primeira questão que fica muito, muito latente nessa nossa conversa, que é como tratar mais afirmativamente a diversidade, né? a diversidade regional, a diversidade interna da agricultura familiar, é, a diversidade de formas sociais de produção do agro-brasileiro. É, porque é um tema muito delicado. A gente, ao mesmo tempo, tem que ter uma estratégia geral. Nós estamos falando em políticas de Estado, e que, portanto, tem que dialogar com o conjunto da sociedade, mas dialogar com o conjunto da sociedade desde uma hierarquização de interesses, uma hierarquização de prioridades, e, principalmente, eu diria, uma visão de transição de médio prazo. Não é uma questão de pensar somente um programa de governo de quatro anos. É uma questão de pensar o que nós queremos da agricultura e do mundo rural brasileiro, ou mais amplamente, como eu, eu, eu sempre gosto de, de mencionar nos, nos meus textos, né, do Brasil rural e interiorano, fazendo eco aqui ao é que disse o, o Frei Sérgio, dizer, qual é a imagem que a gente projeta para daqui a 20 ou 30 anos, porque é isso que a conjuntura atual nos exige, e a partir daí, então, pensar o que pode ser feito é, no programa de governo ou no curto prazo. Então, esse tema da diversidade é algo muito muito importante. E a segunda coisa que eu mencionaria é como, in, como combinar um conjunto de inovações incrementais, então, se trata de aprimorar coisas sobre as quais nós tivemos experiências relevantes no passado, né? com uh, inovações mais estruturais. Eu acho que nós temos que... Eu acho que foi a Kátia quem mencionou né, que a gente precisaria, digamos assim, ampliar a ambição imaginativa né, ao, ao, ao pensar esse próximo período. Eu concordo com ela, eu acho que é disso que se trata. Não é só uma questão de retomar de maneira melhorada o ciclo anterior que nós tivemos, mas de abrir um ciclo novo. Né? Claro, sempre que a gente fala de abrir um ciclo novo não significa esquecer o que foi feito, muito pelo contrário. Né, mas significa dizer apenas então somente que retomar melhorando aquilo que foi feito é insuficiente. Né? Uh, todo mundo conhece as famosas frases sobre a história não se repete. Né? Então, é isso. Quer dizer, o momento é outro, né? uh, o momento é muito mais duro, o momento é muito mais difícil, é... e há limites naquilo que foi feito no passado. Né? A Kátia elencou muito bem as, as, uh, o balanço né, do, do, do período anterior, é, e acho que nós temos que olhar para o futuro com um olhar muito, muito ambicioso, valorizando o passado, mas principalmente pensando, levando a sério essa ideia de é, é, abrir um longo ciclo novo. Isso é o que eu queria é, sublinhar apenas e, mais uma vez, agradecer a vocês pela oportunidade de partilhar esse espaço. Obrigado, Ângela. Para fazer as considerações ah, nem, finais. Nem, nem vou é, ocupar os cinco minutos. Mas, assim, meus agradecimentos né, a todos que compartilharam também esse momento, para mim, é um aprendizado, e nós já fazemos a reflexão: era a agricultura do futuro, ou o futuro da agricultura. Né? O que é que nós temos no momento para a gente idealizar, para a gente pensar, e a partir das políticas públicas, quais de fato vão chegar a todos os cantos do Brasil, mas dentro de uma perspectiva inovadora. Como que nós vamos trabalhar essas inovações a partir do que nós já temos, daquilo que nós já vivemos? É lógico que a pesquisa pode nos ajudar muito, essa, esse olhar territorial nos ajuda muito, qual é o papel da mulher, qual é o papel da juventude, como que a gente vai trabalhar, como é que fica a floresta, o extrativismo, porque nós temos que ter esse olhar também. Para nós da Amazônia isso é muito forte, né? dentro da agricultura familiar, onde a gente tem vários sujeitos, como eu já disse, os quilombolas, os indígenas, os campesinos, enfim. Então, eu acho que o grande desafio está aí na construção de um projeto de, de futuro da agricultura. Eu acho que a, a Fundação está de parabéns né? com todos os seus GTs aí nessa grande construção, e eu tenho certeza eu tenho muito. vamos estar assim produzindo alimentos saudáveis com uma narrativa de alimentos saudáveis porque isso que é importante nós não podemos pensar no futuro da agricultura de se alimentar com veneno isso está fora da nossa perspectiva então é nesse sentido que eu quero agradecer e um Brasil sem fome né com todo o, o, o banco aí que a gente tem né de, de, de genético Não é possível que não tenha um, um políticas públicas voltadas para alimentação saudável, para permanência no campo, para a gente poder fazer essa, essa interação. Campo-cidade, porque a cidade depende do campo quando se trata de alimentação, de produção, de comercialização. É isso, obrigada. Abraços amazônicos para todos. Obrigado, Ângela, muito bom. É, Alexandre... Pode trazer para a gente as suas é, bom, considerações finais? De forma muito rápida, eu já estou aqui me deslocando, por isso que eu tô, já estou tô no, no, viajando, mas eu só queria chamar a atenção para um aspecto. Né? É, o nosso país é muito grande, nós somos muito diversos, do né? ponto de vista social, ambiental, cultural. E, e eu acho que é, é muito importante, mas muito importante mesmo, que nós tenhamos uma... uma, uma priorização, incentivo, para as políticas é, estaduais e regionais de políticas públicas de promoção da agricultura familiar. Né? É, é, eu estou muito convencido de que, apesar da, da, das políticas mais centralizadas, mais nacionalizadas, nacionalizadas ter um papel estratégico como indutores do aumento da agricultura familiar, é, é, eu estou convencido pela nossa experiência que é muito, mas é muito importante que cada território, cada estado, cada região possam ter as suas políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar. É muito mais difícil é, é destruir é, essas políticas se elas estiverem descentralizadas nos estados. É, eu acho que o nosso, a nossa experiência do governo do Liduíma provocou um pouco isso. É tanto, por exemplo, que nós, é, aqui no Rio Grande do Norte, nós não tínhamos nenhuma política pública estadual. Todas eram, eram reprodução de políticas nacionais, e aí, quando você acaba isso, por uma, por, um, por uma alternância de ciclo de poder, você acaba destruindo e, e, e colocando. Então, se nós tivermos é, políticas estaduais de fortalecimento da agricultura familiar, nós teremos mais sustentabilidade nas suas iniciativas. Então, a, a, para finalizar isso, agradecer pela, é, pelo espaço e pela oportunidade de, de poder estar vivenciando um diálogo tão rico e né, é, é, que, com certeza, é, é, é, acaba nos enriquecendo na nossa trajetória e na nossa vivência obrigado, boa noite. Obrigado, Alexandre. Bom, o nosso Frei Sérgio precisou sair, então eu queria mais agradecer mesmo a, a participação de todos é, que vieram aqui debater, que vieram aqui participar desse debate. Agradecer muito ao Silvio, à é, Kátia, por estar ajudando a gente também a organizar essa, essa, essa atividade de hoje. É, e queria lembrar que hoje né, hoje nós perdemos uma das grandes lideranças camponesas desse país, né? o nosso Manoel da Conceição, é, foi é, militante das ligas camponesas lá na década de 60, e teve uma trajetória espetacular né, na, na construção da luta camponesa no Brasil, e foi o primeiro secretário agrário nacional do PT na primeira composição da, da Executiva do, Nacional no, no primeiro diretório que o PT é, compôs. Então, queria deixar aqui nossa homenagem a uma Conceição e, mais uma vez, agradecer a todo mundo aqui, o Arilson, à Kátia, é, a Kátia, a Ângela, ao Alexandre, ao Frei Sérgio, ao Arilson, é, desculpa, pela contribuição. E, bom, vamos seguir adiante, tem muito debate pela frente aí no Sinap o NAP está trazendo uma bela contribuição, um belo acúmulo para o debate, eh, tanto do partido como da relação nossa com os movimentos sociais. Eu acho que isso é fundamental para a gente conseguir avançar nessa pauta, que muitas vezes eh, não consegue ter a, a importância merecida dentro do debate político eh, nacional e mesmo dentro do, do nosso partido. Então, essa é uma atividade eh, importantíssima para a gente conseguir eh, aprofundar esse quadro e conseguir, como foi colocado muito bem pela Cátia, pelo Arilson, por todo mundo aqui, é, avançar dentro de um programa político que seja capaz de enfrentar uma realidade mais dura, que nós temos pela frente, mas que não se limite é, a simplesmente reproduzir aquilo que foi feito, é, porque nós temos novos desafios, uma nova realidade, e, e a, a, a expectativa também é, acompanha essas novas realidades, esses novos desafios. Então, é isso, queria agradecer. Não sei se o, o Gerson quer fazer alguma palavra aqui também para encerrar, ou o Silvio, senão a gente já vai se despedindo. E até a próxima. Estamos perguntando aqui se o seminário ficará disponível no YouTube. É, a princípio, sim, todos os seminários da, da, aqui dos do NAP são gravados. Os que não são transmitidos ao vivo é, ficam, vão subir depois na página do. Do, da Fundação Pessoal Abramo no, no, no YouTube, então daqui a alguns dias pode conferir lá que vai estar disponível para assistir, é, sistematizar, o que for necessário. Então é isso, gente, agradeço mais uma vez. Tamo juntos.